Oi gente, tudo bem? Opa, hoje o videozinho tá muito show, então já vamos ajudar com o seu likezinho no vídeo, né? E já vamos compartilhar ele também, tá? É, então, é... Eu vou falar por mim, né? Eu já sofri muito com a micose de unha, né? É, a minha mãe também já sofreu muito, né? Então, é, a gente sempre tá buscando é um auxílio né coisas alternativas para que a gente possa solucionar o problema né Às vezes é, né? uma consulta com a dermatologista é um pouco salgadinho e nem sempre o que eles passam acaba sendo a solução para o pro, pro problema né então é, a gente tem alternativas que custam super barato e que funcionam perfeitamente tá? Que foi o meu caso, né? E essa é a receita que eu vou passar pra vocês hoje, tá? Então, se você tá sofrendo com uma micose, né? É... a micose, tipo, judia bastante, né? Além de doer, né? Ela causa ali uma infecção muito feia, desagradável. É... a unha fica horrível, parece um pedaço de pau, né? É, ela vai comendo tudo ali, sei lá, comendo a carne ou... Ah, fica horrível, horrível mesmo, né, incomoda pra caramba tem alguns casos que, né, a pessoa precisa arrancar a unha também, né então é uma situação terrível tem gente que não consegue nem usar sapato fechado, né, e nada é, ou, né, as micose na unha da mão que, tipo, tá bem exposta ali, né fica muito feio, né, tipo é, geralmente, as mulheres são muito vaidosas, gostam de estar tá com a unha pintada, bem cortada e tal, né? E se tem um, um caso de micose, pronto, já era, né? É, o o, o, o sonho, a vaidade, já era, <risos> né? Então, é, vamos ver se, é, se você vai fazer essa receita e tenho certeza que vai funcionar pra você. E depois, vem aqui no comentário e comente aqui e fale o que você achou da receita tá está funcionando pra você tá então o que que a gente vai precisar a gente vai precisar do bicarbonato tá todo mundo sabe que o bicarbonato é muito bom para muita coisa e para matar aí é, esses fungos é, que causam né, a micose é, ele é excelente também, tá? E vai ajudar demais, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, é, duas colheres, mais ou menos, de bicarbonato, tá? É, de preferência para o bicarbonato, aquele que, que você compra na farmácia, tá, gente? É, então, você vai pegar duas colheres aqui, né? Duas colheres de sopa de bicarbonato, Tá? É, vai colocar no recipiente, né? E vai pegar mais uma colher de água, tá? Água filtrada de preferência, tá? É, também é essencial que seja de, de preferência, né? E a, a água filtrada, né? Então você vai fazer um, vai misturar, né? Essa, esse bicarbonato com essa água e vai é, agitar bem. E depois você vai colocar num recipiente Pra você tá podendo aplicar Sobre a sua micose, tá? Você pega um recipiente, qualquer recipiente Um frasquinho de alguma coisa e, e coloca esse bicarbonato Essa água misturada com bicarbonato Dentro do frasco, tá? Agita bem, né? Dá uma agitada bem E você vai aplicar aonde tá as suas micoses Tá? E vai deixar agir ali por um, uns 10 minutos, mais ou menos, tá? Tanto na mão quanto no pé. E não é, coloque, não abafe, tá? Não coloque uma meia ou tal. Deixe ele agindo, tá? Ou você pode fazer de outra forma também. Você pode pegar esse bicarbonato, tá? É, colocar aí, na, na né, no caso, na sua mão aqui e também fazer uma pastinha dele você vai fazer uma pastinha faz uma pastinha tá e da mesma forma você vai aplicar na unha aonde está a sua micose você vai aplicar e vai deixar agir é vai deixar agir ali também por alguns minutos tá é então essa opção aqui é, é pra Pra você fazer quando você tá dentro de casa, que você não vai fazer outra coisa, vai ficar ali, né, sentadinho ali vendo sua novela ou mexendo no WhatsApp ou sei lá o que, né? Então, você faz essa opção, né? Se você quer já, né, vai levar pra outro lugar, você pode colocar na frasquinha, tá? Então, gente, é... o bicarbonato pode ter a certeza que vai parasse se você fizer umas três vezes por dia, tá? No mesmo dia ele já vai parar essa coceira, esse incômodo, ele já vai parar, tá? E agora, se você quiser eliminar definitivamente essa micose, o que, que você vai fazer? Você vai Você vai pegar aqui um vinagre de maçã, tá? Você vai pegar o vinagre de maçã... Mais ou menos aí, um copo de vinagre de maçã, de 200 ml, mais ou menos, tá? E faz um litro de água. Um litro de água morninho, assim, tá? morninho. E você vai colocar de molho. Você vai colocar de molho ali a sua mão, o seu pé, né? Onde tem a micose, você vai deixar de molho por uns 10 ou 15 minutos. Você faz isso durante uns uns três ou uma semana mais ou menos né você faz isso que o vinagre de maçã você vai eliminar definitivamente a micose da, das suas unhas tá ok então é você depois você pode fazer uma vez por semana tá pra para pra você né sempre tá ali é, é renovando né ali o o, o, o o teu tratamento e não de não que para que não volte a acontecer né então faz o vinagre de maçã tá e usa o bicarbonato para é pra matar aí esse esses fungos aí bem rápido tá gente então é assim essas receitas aqui tem funcionado assim para gente né tem funcionado muito bem funcionou para mim tá e para minha mãe, funcionou também perfeito. Já indiquei para alguns amigos também, né? Então, espero que vocês façam. Espero que vocês gostem, que tenha resultado. E vai ter, pode ter a certeza, né? E não esquece de voltar aqui e deixar o seu comentário aqui abaixo, tá? E também veja a descrição aqui do vídeo que é, eu tenho bem mais receitas aí práticas, né? Receita caseira aí para ajudar... E que são de grande ajuda, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E deixa um like no vídeo, tá? E compartilhe também, né? Um grande abração!